No vídeo de hoje, eu vim mostrar um código pra vocês sobre dois anos de Clube Pingo E Desde que ele voltou, né? Ele fechou e ele abriu em um 2021. Deus. E agora tá completando dois anos. Saiu um novo código que eu vou copiar e colar. Eles colocaram lá no Twitter deles. No dia 1 de março de 2021, a gente retornou ativo e recomeçando a nossa jornada. Utilizando um código PULINGURPRI, vocês podem resgatar dois itens, inclusive 2 mil de moeda. Também vim falar uma coisa triste que vai acontecer com o Clube Pingo. Cara, não dá pra copiar, tá vendo gente? Tive que digitar, porque não dá E é um óculos, e óculos eu não gostei muito não eu Gostei mais das moedas mesmo E um plano de fundo de pinhata de, ca... de... eguinha Adoro Pocotor Vamos entrar e ver os índices E gente, o Clube Brasil está fechando novamente O cara ainda tá enrolando para dar essa notícia Porque é muito triste, né gente? Não. Então é difícil mesmo não. Vai fechar de novo E aqui está o óculos e a pinhata Muito legal Ah, eu gostei, eu gostei do, do fundo o óculos é óculos. Né, gente? O Clube Brasil vai fechar de novo E eu tenho aqui a print da confirmação disso Então ele vai fechar, gente Basicamente o Caio fala sobre o pronunciamento Sobre o fechamento do Clube do Brasil Que já faz dois meses Que já tá pra fechar que eles decidiram, né No meu Twitter eu postei que Pra vocês prepararem o coração também A noite estrelada, gente, não feio O Cofim acabou, o Twitch tá sem live O moderador perguntaram a ele E ele finalmente deu uma resposta Primeiro do que essa confirmação do Calho Gota no fim. O jogo vai acabar. Estamos dois meses sem festa. Nós da equipe não sabemos que não vai ter algum anúncio. Por isso que eu queria saber. Muito obrigado. É isso que eu queria saber, entendeu? Que eles não falam nada, eles só ficam agindo estranho no Twitter. Postando um bocado de coisa. Hein? A gente sem saber o que tá acontecendo. É horrível. Não. E o Caio disse que não foi por ela, ele, foi por outra pessoa. Não. Deve ser o Giro, que é o único programador. O Caio tem medo de colocar outros programadores. Que isso, porque. Meu filho por causa Calma. do que ele fez, né, o expose que ele tomou, Sim. aí não pode colocar outras pessoas porque ele tem medo E que alguém faça alguma coisa no jogo deles, entendeu? Calma. Alguém que sabe programar. Não sei ainda se vai ter a noite estrelada que eles prometeram. É pra encerrar Exato. de vez o jogo. Mas vai e volta, né, gente? Eu realmente torço para que não acabe mesmo com o um Kali. É o meu jogo que eu gosto de jogar. Não. Então é isso, gente. Eu espero que eles desconfirmem, que façam um teste para programadores, porque tem muito programador legal aí por fora. Entre no meu servidor de Discord pra ficar atualizado sobre tudo. Não vou dar muito detalhe sobre as coisas que tem acontecendo aqui. Olha isso, gente. Então se vocês quiserem um vídeo sobre eu falando mais um pouco, mais um pouco sobre, deixa muito like e comentários, beijo um queijo até a próxima, eles liberaram até um bocado de código aqui, e só um aviso final, eles podiam continuar mesmo sem festa, together eles decidiram colocar um novo código, enquanto eu editava esse vídeo, então vou usar aqui, Hatige LENDA, não sei quem é Hatigi. é aquele puffito, biscoito delicioso do lança-puff, importante as moedas, agora só vão lançar código. Hum, hum, hum, estou uma delícia, bolo de morango. Gente, olha a animação que esse daqui faz, que incrível, velho. É que tô na brisa. Ah, só faz um pouquinho? Não queria que fazesse mais, aí tem que ficar clicando, dançar. É isso, sou ótima roupa. Gostei desse puffito. Meu gato vai me comer.